A história uhum. tá legal, eu consigo sentir sua energia, fico um pouco aflito. Cara, que horas que, que vai acabar. Tipo assim, ah, quanto tempo que vai, que vai durar? E eu já me perdi um pouco na, na história. O bate-bola tem que rolar. Eu tem um cronômetro aí, um timer. Então vamos exercitar isso, vamos fazer igual aquele em dois no top. Sabe? M2. Então, é, primeiro, eu quero que você defina agora o objetivo seu ao contar a sua história. Precisa ser em uma frase. A que conclusão você espera que eu chegue no final? Se puder deixar uma mensagem de tudo o que eu posso captar, qual é o seu foco? Que foco é dizer não, cara. Desista da ambição de que eu saiba de detalhes da sua história. É impossível. As pessoas contam o que querem no cinema, você já percebeu isso? Todas as histórias cabem em uma hora e meia, duas horas e meia, se for uma longa-metragem, é três horas. Então, assim, eles contam a história do mundo se quiserem naquele tempo. Porque ao longo disso, a quem está contando a história está escolhendo elementos de forma proposital, tá? Tenha paz com isso, porque você não está manipulando. Você não está induzindo, você está construindo sua verdade dentro do espaço que você tem. Imagina uma linha do tempo, várias bolinhas, em que se eu quiser eu aperto ela e expando. Com início... Ah, entende? Te dá a eu... oportunidade de me perguntar e interagir na conversa. Exatamente. Depois desse direcionamento que você me deu agora, eu consegui construir uma linha objetiva que eu posso conversar com mais tranquilidade, mas sendo bem claro, sabe? Um passo a passo claro e objetivo E fez total sentido Do, do que você falou do bate-bola Porque no primeiro é um monólogo Só eu falo, fica chato pra caramba Aí no segundo é isso que você falou ah, Não, mas pera lá, mas me explica isso daqui Aí o cara vai participar, o cara vai fazer pergunta O cara vai entender, vai querer entender Como que foi Aí o cara vai me perguntar como que foi O processo, ah, mas como que foi isso Aí eu conto E deixo mais uma pontinha pra me perguntar Outra coisa Legal, check!